Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da Roi Merla em Direto. Eu sou a Joana e hoje vamos uh, mudar ou transformar completamente a forma como vocês veem e vivem a vossa casa. Como? Uh, abrindo as portas e a mente à prática do Feng Shui. Portanto, se há alguém aí desse lado uh, como eu, que se pergunta, por exemplo, porquê é que hum, há uma divisão da casa onde não me sinto assim tão confortável, porquê é que há aquela cor com que eu embirro, não sei porquê, porquê é que eu não duro bem há imenso tempo. Então, hoje, neste momento, é a altura ideal para vocês colocarem essas perguntas à nossa convidada. Ela é a consultora mais simpática, mais na moda no momento, ela dá workshops, Uh, dá palestras e faz uh, coração com o Feng Shui. É a fabulosa vanda Boa Vida. Obrigada, Olá, Joana. Bem-vinda. Obrigada. Então... Obrigada a eu. Obrigada a nós. Pelo convite. Então, para quem, ou quem não percebe nada de Feng Shui, que é o meu caso, uh, temos tendência a pensar que o Feng Shui é mudar a posição da cama mais nada. O que não, não é verdade, está muito longe da realidade, porque é muito metódico, tem muitos cálculos, muito estudo, mas também é verdade que, com pequenos truques, nós conseguimos fazer uma transformação, mudar a forma como nos sentimos no espaço. É isso que tu vais falar connosco? nós? É exatamente é isso. Disso. Vou falar de, da questão da cama e falaste muito bem, que é importante, e do conforto e do facto de há muitas pessoas hoje em dia que, que estão a dormir mal, não é? Portanto, e vou falar do Feng Shui no quarto do casal, okay. o Feng Shui no quarto das crianças, na cozinha, para comermos mais saudável, okay. e a questão das plantas e quais as melhores plantas para cada espaço. Temos em casa. Ok. Vamos começar no quarto do casal? Vamos. A cama é muito importante. Acho que as pessoas em Portugal dão importância, a... se calhar não ligam muito a não dormir bem, acham que isso é faz parte da vida e não Sim. têm noção. Se calhar alterar a posição, alterar os tecidos ou o que seja na cama pode mudar completamente o nosso. É verdade. É verdade. Forma e uma das dicas que eu agora trago cá, hoje aqui no workshop, é a questão, por exemplo, das almofadas, uhum. que normalmente nós temos uma, a nossa almofada o colocar uma almofada a servir também mais como cabeceira, uhum, tanto okay. uh, acaba por ficar mais fofo e confortável, confortável. porque para para uh, dormirmos melhor é quase como se fosse um um, um capacete por assim okay. dizer portanto, normalmente quando não, vamos pois... aos, aos hotéis e vimos muitas almofadas é não perceber... nós adoramos dormir no hotel é exatamente mas, mas não sei eu não sei porquê mas a verdade é que quando eu vou dormir um quarto de hotel Há ali qualquer coisa que é extraordinariamente mais confortável. Vamos, vamos e a questão das, é questão das almofadas, a questão das almofadas acaba por dar esse conforto extra, portanto, okay. e acaba por ser mais confortável. Podemos colocar a, a nossa almofada Mas portanto, tem e colocar quase de... como se fosse uma cabeceira, uh, porque há muita gente que utiliza somier e não tem uhum. cabeceira de cama e assim fica uma separação entre a nossa parede e a nossa almofada. Portanto, é acaba por ter mais acumidor. E o cabeceira. conforto. E Sim. também a cabeceira também é importante. Temos Muito uma importante, cabeceira. termos uma boa cabeceira. Portanto, resistente, compacta, okay. uh, acaba por nos dar uma segurança extra. Sim. Portanto, é. okay. E por a cor do rosa? Perguntarias tu. Por que será a cor do rosa no quarto do casal? Hum, romance, <risos> amor. Claro. Portanto, o rosa, o vermelho, está associado à paixão. A paixão. Okay. Uh, e acaba por. Uh, por despertar, obviamente, essa acaba por ser um quarto mais romântico. Ok. E isso não e... será um problema para o parceiro, por exemplo, não gostar muito da cor de rosa? Não, é assim, se não gostar ou do rosa ou do vermelho, fizeste uma ótima questão outra vez, nós podemos colocar aqui outras peças românticas, como okay. por exemplo, velas. Portanto, colocamos ali duas velas, o objetivo okay. é criar assim uma atmosfera de romance, de, romance de, de ser acolhedor. O fato de termos fragrâncias também acaba por, uhum. por, por ser interessante, também no espaço. E a questão da luz é muito importante. É por isso que eu normalmente, nos quartos, não utilizo o, as luzes do teto. A não ser que se trabalhe também no quarto. Portanto, que Sim, se tenha okay. secretária para trabalhar. Caso contrário, eu optaria por, um, por exemplo, umas lâmpadas a vir, por exemplo, do teto e colocá-las em cima... Mais, próximo, um, mais da... próximo da cabeçara, portanto, okay. não do teto, É como mas... se estivéssemos a um bocadinho o espaço e criar é, mais Exatamente, okay. porque a questão da luz acaba por, uh, por nos dar esse impacto de, de conforto, de okay. ser confortável ser no sítio. Já na cozinha, por exemplo, já é já, o oposto. É o oposto, exatamente. Okay. Portanto, e colocar assim dois candeeiros um, e as velas acaba por dar assim um... Estavas a falar em dois candeeiros, duas velas. Dois candeeiros, duas velas, sim. Porquê? Paridade. Duas almofadas. Ok. Um, e porquê paridade? É para termos aqui a questão do yin e do yang, que é o homem e a mulher, um, okay. a paridade. Para que exista um equilíbrio. Ok. Um, então, tudo no quarto, deve existir? Em, em, par. em par em pode haver possível para quatro casal a maneira dele exatamente ela dela mas haver sempre tudo sim. em pares sim exatamente ah. portanto sim. para que haja esta paridade esta este esta harmonia porque nós olharmos para um sítio assim transparece essa harmonia portanto e é, é por isso que quando nós entramos num spa ou assim num sítio que nós dizemos ah que acolhedor é que, sim, dor, que harmonia, é. harmonioso e muitas vezes não reparamos nos pormenores. O que é certo é que está lá os pormenores, Exatamente. portanto, e é isso que… Uh... Feng Shui usa-se muito uh, agora, não é? porque finalmente está, está a entrar ou entranhar um bocadinho nos espíritos portugueses, porque não é uma coisa que estivesse muito cá, e é utilizado, eu sei que das consultas para... para… Para clientes estrangeiros, para... sim. Para, estrangeiros, para e, estrangeiros e para muitas coisas diferentes, para spas, para hotéis, para sim, casas hotéis, de, sim. particulares. Sim. Uh, não sei se dás para empresas, enfim... Dou, que... dou, dou para empresas também. Não ah. só faço palestras, mas também faço consultoria a empresas, para terem um ambiente mais confortável, para terem um ambiente mais saudável. Porque, na verdade, as pessoas, não têm, as pessoas lá em casa não têm noção, se calhar, mas o, a casa, o sítio onde nós passamos mais tempo, o facto dela de estar em, em sintonia com o Feng Shui, transforma também a nossa forma de estar, o nosso bem-estar, a forma como nós nos, como nós nós nos, nos sentimos e a espaços. forma como nos relacionamos com os outros. Porque se nós dormirmos bem, no outro dia temos mais energia, estamos okay. mais uh, uh, bem-dispostos com as outras pessoas com quem nos relacionamos, a nível de trabalho, com os, com os filhos, com uh, o com um namorado, com, a Maria, com, a, com o marido, com a, com a esposa. Okay. Portanto, okay. é por aí. E a questão também do, do, dos tapetes, que eu também queria, queria uhum. mostrar, Portanto, este tapete que, que hoje trouxemos aqui é um tapete que, para além de dar um conforto ao próprio espaço, uhum. também um, é o facto de ser lavável, porque não há muitos tapetes, não há muitos tapetes que sejam laváveis. E, e este tem essa particularidade, okay. que eu acredito que seja, é que seja importante. E este, Uh, dá esta textura tem textura uma textura mais natural por baixo. Sim, este aqui, uh, que também dá, dá um ar, especialmente para as casas também de praia, dá agora também um ar de mais de natureza, okay. que nós, nos elementos do Feng Shui, diremos que, que é o elemento terra. Portanto, uma vez que okay. temos cinco elementos. Quais são os cinco elementos? Bamba? Quais são os cinco elementos? Os cinco elementos são o fogo, uh, o solo ou terra, que é a mesma coisa, uhum. o metal, a água e a árvore. Portanto, okay. e o objetivo é termos os cinco elementos em cada... Em cada, cada divisão, em temos cada que ter divisão. os cinco presentes, é isso? Os cinco presentes. Comecem a apontar cinco Sim. em todas as divisões. Cinco em todas as divisões. E em proporções iguais ou devem ser diferentes? Porque eu sei que também varia consoante a pessoa, não é? Sim, portanto, temos que fazer o estudo da pessoa e o estudo da casa, porque cada casa portanto, tem as suas particularidades, e cada pessoa tem as suas particularidades também. Mas o objetivo é que haja uma harmonia e um equilíbrio entre todos. Por exemplo, aqui no quarto da criança, uhum. temos, um, por exemplo, este, este papel de, de parede em estrela, okay. e apesar de ser branco e azul, o facto de ter estrela representa o elemento fogo. Então okay. aqui temos três elementos. Portanto, o branco que representa o elemento metal, o okay. azul que representa o elemento água, água. e temos a estrela ah, então que representa assim é mais o elemento. É muito fácil, já tem no papel de parede. Exatamente. <risos> assim já fica mais fácil. Sim, acaba por ficar okay. mais fácil. O objetivo é não colocar muitas estrelas no quarto das crianças que são muito enérgicas. Ah, okay. Porque quando colocamos muita, muito fogo um, em não, elas crianças são mais elétricas aí. Mais então. elétricas. Então, okay. para as crianças muito elétricas, o que é que nós fazemos? Vamos reduzir. Reduzir okay. um, bastante, que esse papel é... muito, portanto, muito soft, muito, soft, muito okay. uh, neutro, quase como okay. se entrássemos num quarto que é quase um spa, okay. para que para as crianças também estarem mais, para, uh, se mais para se tranquilizarem, porque o espaço acaba por ter lá tal, o reflexo nas nossas emoções. E é importante no quarto, se calhar das crianças, também separar aquilo que é, Uh, ou seja, nós não podemos separar a hora de brincar da hora de dormir, não é? Porque se estando tudo no mesmo sítio, se vai criar ali algum... Então, ah. o que é que nós trouxemos aqui para separar os passos? Eu trouxemos, e eu faço aqui ginástica. Muito bem. Portanto, isto aqui é um módulo que acaba por poder ter várias particularidades uhum. e de um, poder-se colocar portanto, os brinquedos, portanto, uh, os livros, serve de arrumação, mas podemos fazer a separação dos próprios passos, ou seja, okay colocar este módulo entre um, o espaço de, de dormir, dormir e uh, o espaço de, de brincar ah. ou de estudar. Para quê? Para que quando estamos, uh, neste caso a criança, a dormir, quase como se houvesse uma barreira para uhum. os próprios brinquedos. Para quê? Para que haja, uh, não aquela a uh, intenção de, de continuar a brincadeira. Exato. Portanto, tem dois espaços separados. E também podemos separar isso também com um tapete, por exemplo. Okay. O, a parte do, do brincar, podemos colocar um tapete grande, porque sei que existem uhum. várias dimensões deste Desse tipo tapete. de tapetes. Uhum. E, um, e, efetivamente, Portanto, este, este tapete... <risos> sim, eles têm, vários têm tamanhos bem maiores do que esse, sim. Acho que 2,60m. Porque... Portanto, existem várias dimensões, várias dimensões e o facto de podermos colocar okay. Mas isso... a brincadeira aqui em cima. Mas a, brincar. a ideia é pôr a brincadeira aí em cima ou usar o tapete para separar as Pode zonas? Pode fazer as duas coisas, ou separar ou colocarmos isto na zona de brincar uhum. e colocamos, os, faz conta, os brinquedos Ok, não é? e eles brincam aqui em cima. Depois, ao final do dia, podemos ter várias caixas Ok, para eles, para eles arrumarem. eles <risos> arrumarem. Ou não. Ok. E, um, e efetivamente, colocá-los okay. as, as várias... Uh... Ok, todos estes, estes produtos que nós estamos a mostrar aqui, se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber exatamente o que é que estamos a usar, estão disponíveis no site, na, onde tem o workshop e o descritivo, tem lá estes produtos. Ia-te perguntar, Banda. Uh, ainda no quarto casal, estou a ver que tens ali um, ah. umas, umas molduras, Sim. também em par, e Sim. o que é que pões nessas molduras? O que é que eu, co eu colocaria aqui, se for um quarto realmente casal, colocar aqui a fotografia dos dois, portanto... a uh, fotografias de conjunto? Do... Em, em conjunto, okay? ok? Portanto, e colocar uh, numa, em cada cabeceira, para ficarem... Lá está a paridade, como falámos há okay. pouco, colocar de um lado e do outro. Mas não, imagina colocar uma, uma fotografia de um lado e eu, não, outro. Não, não os dois. Juntos. <risos> okay, dois juntos. Ok, sempre os dois juntos. Os dois juntos, não é isso que queremos. É isso, é isso que queremos. <risos> Bom, é isso que eu te ia perguntar a seguir. Porque a ideia... para Eu sei que tu usas muitas palavras também na, na decoração. Qual Podemos é é, colocar aqui amor também. Exato. Qual é que é o poder da... Da palavra, da imagem, existe alguma coisa que pese mais? Porque senão, imagine, se não quisermos pôr fotos, podemos utilizar palavras Sim. que sejam relacionadas. Podemos usar as duas coisas. O que é certo é que o Feng Shui é exatamente isso que tu disseste e muito bem, Joana, que é o poder das imagens. Uh -huh. O poder das imagens tem um impacto na nossa mente brutal. E o que o Feng Shui faz é isso mesmo, é colocar a nossa casa de, da forma, de como, de forma como, como nós queremos viver. Okay. e colocar uh, palavras e imagens felizes, Chave. é isso que vai transparecer na nossa vida, okay. essa mesma felicidade. Portanto, e, e... Então existem palavras-chave para pôr no quarto, para pôr na cozinha, para Sim, pôr por exemplo, pôr... no quarto podemos colocar amor, uh, felicidade, harmonia, Família. enquanto que na, na cozinha podemos colocar saudável, okay. não é uh, que é uma boa, especialmente agora que há muita gente que, que engordou óbvio? um bocadinho. Sim, finalmente estão a optar pelo saudável, também já se conhece mais Sim. do que se conhecia antigamente, não é? E agora está muito, as pessoas estão muito focadas no, no bem-estar, até porque é muito mais acessível. Sim. Acho que tínhamos a ideia que não Aliás, hoje acho que é o dia sobre é? a questão da, da, não é, da obesidade ou uma coisa assim do género, é? o Dia Mundial contra a Obesidade. Ok. Comer assim. saudável. Pronto, comer saudável. Já vamos saudável, falar muito do muito que importante. se pode comer daqui não. Daqui não se pode comer nada, mas pode -se comer ali. Mas mais coisas, que eu queria que também. Isto, isto ah, aqui, isso o, que é, é de... o que é que achas que é este elemento do Feng Shui? É o fogo. Exato! Espera, então, é o fogo, mas a cor, não sei se... A cor é qual? <risos> Será de quê? Uh, não sei. Espera, so, deixa-me lembrar. Solo, sol, so, árvore, hum, fogo, metal. água e metal. Oh, não posso dizer essa pergunta que eu Solo. Solo, terra, amarelo. solo, Solo, terra. E depois é também solo, tem o branco, é solo. solo, terra. Terra, sol, ok. Está bem sim portanto, não claro, é sol, é, um tom, é solo, Portanto, é um terra. terra okay. E portanto temos aqui a estrela, que é fogo, temos o branco, que é metal, e temos o amarelo, que é terra. Ok. Três elementos aqui. Três elementos aqui no quarto da criança. Portanto. Okay. Mais uma vez, crianças muito enérgicas, uhum. não colocar muitas estrelas. Ok. Porquê? Porque acaba por trazer muita. Ainda mais... é ter ter menos objetos possíveis e, um, e tudo assim, okay. mais cores, mais, mais calmas. Mais no mesmo. entanto, há crianças mais apáticas, que precisam, então, e que precisam de tipo de, exatamente, okay. deste tipo de, de energia. E sabias o que, qual é o poder do amarelo? Não, vai claro que não. <risos> o poder não do amarelo, dizer... que eu acho fantástico, é Uh, o, o amarelo, está estudado, okay. que o amarelo faz com que, se for pequenos apontamentos, uh, faz uh, concentrar a pessoa. Portanto, ah, okay. o, o, a concentração, portanto estimular a concentração. Okay. Enquanto que excesso de amarelo uh, acaba por ter um efeito contrário e permite-nos que a pessoa coma muito. Ok, bom, então é preciso... Então, a, o amarelo é para não colocar na atenção cozinha. À atenção. atenção à quantidade. Atenção à Amarelo, um pouquinho. Mas, mas por exemplo, tu estás por exemplo, de verde. Eu eu ótimo, é ótimo porque me saudável. Sim, é por isso que eu sou tão saudável. ando sempre de verde. verde. É porque, porque, porque é um, uma é. cor associada à natureza. Ao, ao, ao. Mas o amarelo em excesso, estavas a dizer que também é... é porque é. porque um, acaba por, por ser... Quase a pessoa não ficar um pouco também perdida se for, se for em, em excesso. Tem que ser... Okay. Pontar uma parede inteira, por exemplo, de amarelo. Depende do tipo de pessoa, mas se for uma pessoa, por exemplo, que tiver mais problemas de obesidade ou algum problema de foco, também não, portanto, tem não que ser doseado. É... Sim. Ok. Isto é sempre difícil. Isto tem muito, muito que se liga, não é? Sim. Estava ah, é a perguntar coisa. ainda em relação ao quarto, ah, porque eu sei que não há coisas que não devemos ter no quarto. Televisão. Tem. Espelhos. Tem. Porque? Há mais alguma coisa? Ahm... O que é que não podemos ter no quarto? Espelhos podemos ter desde tap à noite. Ok, porquê? Por porque os espelhos um, acaba por refletir, e vou dar do, dois, dois exemplos. Os espelhos uh, uh, duplica as ondas eletromagnéticas. Portanto, uhum. isto está estudado, as ondas. Estudos, não estudado. Que as ondas, uh, é? uh, ondas eletromagnéticas têm um impacto nefasto. Na nossa, hum, na nossa saúde. Okay. Portanto, o facto de colocarmos espelhos ao duplicar por aí é, é prejudicial. Okay. E nós, quando vimos ao espelho e vimos muito movimento no quarto, um já reparaste que estamos a colocar mais movimento no sítio que nós queremos? Sossego. Esquerda. Ok. Portanto, o poder Sim, é da imagem. mais alguém lá dentro. Exatamente. Ok. Portanto, então, o poder da mente. No quarto. Uh, não, ou para a noite. Ou para a noite, para a noite. queremos estar sozinhos, é como se tivéssemos alguém que nos é, ajuda. Sim, exatamente. Sozinhos. Se calhar é por isso que eu não durmo bem. Pronto. E a questão espíritos. da cabeceira também, muito importante. E a, sim. Um, e, pronto, a questão da televisão, da porque televisão. A, te, a televisão, uh, mesmo desligada, portanto, tem reflexo. Portanto, e acaba quase como se, como se fosse também um, okay. um próprio espelho. Uhum. E para além de uma televisão que esteja ligada, mesmo que seja só à corrente, portanto a emissão Sim, das, ondas só um a de, das ondas eletromagnéticas. Já há um bocadinho estavas a falar das ondas eletromagnéticas e também há uma coisa muito importante, que eu li alguma coisa sobre o Feng Shui. É, a ler há uma coisa muito importante, que na verdade é o protagonista do Feng Shui, que é uma coisa que se chama Xi. Sim, o Xi. A energia. O chi, que é a energia. Ou Sim. seja, no fundo, tudo isto é para criar ou desbloquear. Desbloquear também um bocadinho a passagem dessa energia. Exatamente, sim. E o facto de termos mais energia ou menos energia também, também, afeta. Na, também afeta na nossa casa. Todos, okay. todos nós agora uh, percebemos a importância de estar bem e viver bem a nossa casa, não é? Uh, neste tempo que vivemos de uma forma mais intensa sim, e, mais que, assim. e que sabemos o tipo de impacto que tudo que que está lá, que acaba por ter okay. na, na nossa, na nossa vida. vida e falaste nas ondas eletromagnéticas e temos aqui o lírio okay. da paz, que é efetivamente uma planta que é, acaba por ser interessante é. podemos colocar é. no quarto, na sala, na lado. cozinha, em qualquer lado. Okay. É uma planta que, que se pode colocar em qualquer, qualquer local da, da casa. Da casa. Sim. E o que é que ela faz exatamente? Reduz as ondas eletromagnéticas. Isto está a estudar pela... Está estudado pela NASA, não é okay. assim? um estudo qualquer, uh... okay, okay. pela NASA. Pronto. Elas, é como se absorvessem essas ondas, sim, ou é? Sim, sim, e ao reduzir, especialmente em, portanto, ter é importante termos a pé dos computadores e do. Ah, do ok, aparelho. então junta aparelhos é. eletrónicos, ok. Pronto, é uma, uma, uma planta bonita. Uh, e é. para o quarto de, de casal também, por exemplo, temos aqui a, a questão da alfazema também. Porquê? Porque é uma planta romântica. É muito romântica. Não é? Isso era bem, e cheira bem. Assim, Podemos é colocar, por exemplo, no parapeito da janela. Há uhum. uhum. uh, uh, alguma recomendação em relação a termos, por exemplo, o, o, odores ou cheiros naturais ou termos artificiais? É, é possível termos Sempre odores naturais. possível. Okay. Uhum. Podemos usar para isso plantas? Podemos usar plantas, okay. uh, óleos sim. essenciais e, portanto, porque o olfato também acaba por dar essa, essa imagem que tire essa... Essas ou seja, características... no fundo estamos aqui a falar uh, de hum, olfatos, de, ou seja, do cheiro, do cheiro. Da, da visão, não é da que eu Da textura. Portanto, de tudo, tudo isto tudo. portanto, a textura, lá está, o facto de andarmos, podemos andar descalça descal em casa. Sem casa tem uh, portanto, acaba por, por ser importante o vale conforto. De luxo. Se tiverem perguntas, coloquem, aproveitem que a banda está aqui. Se alguma coisa vos está a despertar aqui uma questão, estejam à vontade para perguntar, ok? Vamos passar para a cozinha. Sim. Então, aqui na cozinha... O que, é que, que é que eu trouxe? Trouxe aqui um quadro de ardósia, portanto, uhum. com giz. Um, Porquê? Podemos ah, colocar, lá está aquelas, aquilo que estávamos há bocadinho a falar, das, das, palavras. das palavras, saudável, uh, podemos colocar, até também dá para colocar aqui uh, fotografias da família, okay. um, alguma coisa que falta em casa. Batatas, Sim, é. cebolas... <risos> exatamente, uh... só coisas saudáveis, porque... fruta, vegetais... Fru... Exatamente. E, e, e o facto de não termos estar a usar papel. Okay. Portanto, é uma forma ecológica dos recados bom, também, bom. não é? Okay. E, e mensagens de bom dia, uh, as mensagens, mensagens dos filhos para, família, para os pais... Portanto, tomar tu... o almoço em família é muito importante. Exatamente. Deixa-nos logo com outra energia para começar o dia. Eu acho eu que é até podíamos pôr só, eu acho que o quadro já devia vir preparado e só dizia frutas vegetais, só coisas frutas saudáveis. Estais. Não dava nem para escrever bolos, nem. Nada disso. Batatas fritas, nada disso, para ser tudo super saudável. Isto é o quê? É bambu. Okay. Para depois podermos, é, um, é uma das plantas que eu, que eu quis trazer para, para colocar em uma casa de banho. Ok. Portanto. o que é que faz o bambu? Para já tem aqui em duas partes, lá está para colocar o elemento árvore uhum. na, okay. na casa de banho. Árvore, bambu árvore. Um, e, uh, e o facto de ser vertical e tudo o que tem a ver uhum. com linhas verticais também simbologia. Tem, tem, acaba por ser essa simbologia de, okay. de árvore, porquê? Porque é quase como se houvesse o crescimento. Estavas a falar da casa de banho, se calhar a casa banho é das divisões mais difíceis de.. porque tem. Tem, um tem menos espaço, luz, tem, tem menos algumas luz. restrições porque Sim. tem que ser mais, não uh, é lavável, que se diz, mais higiênico. Uhum. Portanto, como é que tu resolves este problema numa casa de banho? De colocar todos os elementos. O que é que tu usas numa casa de banho, por exemplo, para, para ter os elementos todos presentes? Então, uh, por exemplo, a questão do... do... Portanto, este bambu a bambu, colocar... árvore, mas poderíamos a colocar... A água, por exemplo, é, é a questão, água é... tem muita água. Pois é, isso que eu te ia perguntar. Serve a água como água? Se a água serve como <risos> água, assim como o, deves... o ar, serve como água. Ok, portanto, o, o elemento o azul, em si uh, sim. serve. Por exemplo, se eu quiser pôr, uh, eu posso usar a terra uhum. mesmo, num vaso, Simbolismo, como, como, como a uma simbologia da terra. Uhum. E, por exemplo, uh, os os, o papel de parede azul, Acaba por, por simbolizar também a água. A água. Okay. Por exemplo, yeah. na yeah. questão dos. Yeah. Há pouco estávamos a falar das estrelas, mas poderia ser tudo. Ó. Portanto, este tipo de Mais papel. Mais okay. Porque yeah. hoje em dia também se coloca muitos... há muitos papéis de parede também para a própria casa de banho. que Já são. Se, permite... se permite limpar, etc. Uhum. E tá, agora já começaste a se ver esse papel que está com as risquinhas. tinha selecionado porque. Sim. Porque este aqui, como acaba por ter assim muitos, muitas arestas, uhum. portanto, acaba por simbolizar mais também o fogo, ele próprio própria okay. cor de rosa. Portanto, é aqui uma, um papel muito intenso: rosa e as arestas, portanto, são dois a dois um para o fogo. Para o fogo. Para o fogo, apontem. Certo. O uh, que é que eu te ia perguntar? Ah, tinha, uh, Não, diz. Tinhas, tinhas estávamos a falar na cozinha. Tens ali madeira, tínhamos falado do quadro com as palavras, e tens ali uma tábua. Uma tábua para cortar alimentos saudáveis. Só alimentos saudáveis. <risos> uma, uma, e uma... É, podermos colocar, porque muitas vezes fazem-me essa pergunta nos meus workshops é, e nas minhas palestras, porque é, lá está tanto os vários elementos, por exemplo, o fogo, que é o fogão, a torneira da cozinha, que é o elemento água. Okay. Então, para colocarmos a madeira, que é entre o fogão e a água, okay. colocamos uma, a uma tábua de madeira. Portanto, é. é uma forma, ou eventualmente, colocar umas ervas aromáticas. Ok, as ervas Portanto, aromáticas... E porquê colocar é ervas aromáticas? Lá está, mais verde... Ou mais saudável. Mais saudável. Okay. Utilizar, inclusive, as ervas aromáticas para fazer na nossa alimentação. Exatamente. Portanto, a salsa, um, o, o manjericão... Beijo, o manjericão utilizar essas ervas, Portanto, é quase como se fizéssemos aqui umas mini-hortas. Toda a gente já percebeu que o facto de termos mini-hortas em casa Sim. também acaba por ser... E é uh... fácil, já vimos no workshop, até num saquinho de, daqueles recicláveis conseguimos fazer uhum. uma mini-horta com alguns, alguns destes, algumas destas plantas e, e a vantagem é que para além de, de transmitirem o saudável, podemos efetivamente comê-las porque são saudáveis. Podemos substituir o sal, por exemplo, por plantas aromáticas hum, para Reduz para efetivamente o número de, de, a quantidade de sal que, que ingerimos. Exatamente. E, e agora, é por falar em plantas, e de fazer uma pergunta, Desse. porque é, que há um tempo eu queria pôr uma planta no quarto e ouvi dizer que isto fazia muito mal à saúde. Nada. <risos> porque isto puxava o ar, que isto absorvia o oxigênio todo e Então que se o, fosse assim, não, não dormias com ninguém. Certo, isso é um mito. Vontade. É a mesma okay. coisa como os animais. Portanto, o, o, isso é um mito de não, não se colocar plantas em, é, portanto, no quarto uh, que faz mal. Portanto, teria que ser uma quantidade absurda okay. de se fosse plantas. Mas mesmo assim podemos dormir na selva, não é? Portanto, Sim. Okay, não é Mas planta... o objetivo era, portanto, se fosse um quarto muito pequeno, com muitas plantas. Okay. E, e do... que uh, uh, se assim fosse, não poderíamos nem dormir nem com animais, nem com outra não pessoa lá. Que, Até um mito. Podem mito. investir nas plantinhas lá para casa. Acho que temos uma pergunta, peraí. Sim. Sim. Quais são as melhores plantas para a sala? Ah, pronto, para a sala. Então era uma das, daquilo que iríamos falar a seguir. Temos aí suculentas, okay. portanto, que são de família dos catos um, uhum. e que... Dão muito pouco trabalho. Dão muito pouco são trabalho, as pessoas não querem muito, muito trabalho. <risos> uh, com só um pouco de água, uh, são... eu. Pessoalmente gosto muito uhum. e, uh, e a questão de poder se utilizar em qualquer espaço da sala. Sala, escritório, nós as suculentas nós dizemos que representam o elemento metal. Okay, metal. Portanto, apesar de ser, lá está aqui temos metal e temos árvore, ah, porque temos é uma planta. Temos terra, temos tudo, um sol, vasilho. E se for, pronto, Mas o castanho. Mas porque, porque é um metal? Porque é considerado uma planta relacionada com o dinheiro. Portanto, e é tudo aquilo que tem a ver com o metal, é tudo. o cobre, o ouro, a prata, portanto o símbolo está a simbolizar o dinheiro e okay. é uma, considerada uma planta da prosperidade. Então se eu tiver muitos, muitas plantas. <risos> Na minha casa estou a cham... é óbvio que não vou ficar rica, mas estou a chamar isso a mim. Ah, seja, então, a... Uma, uma, uma... o objetivo é colocar, harmonizar a nossa casa com esse mesmo, esse mesmo elemento. Sim, é por isso senhora. que a casa, a casa e os palácios eram todos uh, muito dourados, com um ouro, uh, talha dourada. Portanto, isto já vem... Ok. Mas é, é uma opulência que te traz também uma outra... Uma, outra. Uh, uma sensação de seres um, um rei, um rei, assim, exatamente tua casa. Uhum. E aqui também a ideia... <risos> Temos aqui mais uma pergunta, desculpa. Uma pergunta. Mais uma Ótimo. pergunta. É a Tânia. Olá, Tânia. Já não vejo a Tânia há muito tempo, qualquer dia estamos juntas. Então, é verdade que não se deve colocar um espelho em frente à porta da rua? Ah, Exatamente. Falar da, da, da de há bocadinho falámos do quarto, falámos da rua. Eu, eu respondi também, mas quem não me segue nas redes sociais, eu fiz essa, dei essas respostas, penso que foi ainda esta semana, um, o porquê que não se deve. Porque uh, o espelho está a refletir e, efetivamente a porta, e, por exemplo, quando nós entramos na porta. Dizem que o espelho, assim como uh, reflete tudo o que é mau, também reflete tudo o que é bom. É quase como se não deixássemos o chi, que há pouco Sim. estavas a, a falar, entrar Ai, é. dentro da própria casa. Entendi. Então nós queremos, era entre e sai, Portanto, nós queremos é que entre. Porquê? Porque o espelho reflete okay. efetivamente tudo. Estamos a refletir tudo. Portanto, o objetivo é que queremos que entre, okay. se possível, colocar os espelhos na lateral ou na lateral direita, ou lateral à esquerda, okay. porque existem plantas que são mais benéficas para mm -hmm. quase como se fossem guardiões da nossa casa ou, ou como, como fossem plantas mais benéficas para não entrar o um chi negativo. É quase como eu se fosse sei que há a ruda os alimentos, ah, dizem que há a, ruda afasta... a arruda afasta é a ruda... os, os, a espada de São Jorge afasta as más energias. Sim. O objetivo é um... colocar uh, é quase como se não, não colocássemos uma, uma tampa ou um bloqueio na nossa boca, porque a porta da nossa casa é a boca ah, okay. da nossa casa. Portanto, e que não deixasse passar os alimentos maus, certo? Okay. Ou seja, só entram os alimentos bons. Pronto. E para entrar os alimentos bons, deixamos deixar esse porta, e, é isso. entrar, não é? Não colocamos o espelho à porta, mas podemos colocar, por exemplo, espadas de São Jorge na, na lateral. Portanto, isso é uma ótima pergunta. Obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. À frente da porta não, mas pode dar nesse espalho maravilhoso e pôr nas laterais. O que eu tinha perguntado? perguntar? Mais? ia perguntar e agora esqueci. Se A falar aí da caixa. Porquê que temos essa caixa? A caixa... É para a cozinha? É para cozinha. E para quê? Saúde. Para pôr a fruta. Para pôr a fruta. E os vegetais? E os vegetais. Quanto mais fruta tivermos visível, é mais fácil nós comermos, certo? Exatamente. O que estiver visível, eu se tiver batatas fritas, é óbvio que vou comer as batatas fritas. Então, ele lá está. A ter, portanto, na, se tiver... ter à mão aquilo que. Também podíamos colocar frutos secos. Uhum. Aqui okay. dentro, tipo nozes, portanto, ainda uh, dentro da casca, okay. para depois okay. comer com, com fruta. Okay. Portanto, podíamos colocar aí uma. Ou seja, misto... na cozinha, aquilo que está visível, porque a arrumação também é importante. É importantíssimo. visível que estiver visível, que seja. A plati... que seja que nos conduza para o saudável, digamos assim. Exatamente. E a arrumação na cozinha é importante e no resto da casa? É, porque se houver desarrumação na cozinha, em qualquer parte da nossa casa, há uma desarrumação da nossa mente, não é? Portanto, e a desarrumação provoca alguma confusão, uh, claro. falta de sentido de... Um... Isso é um bocadinho difícil. Há pessoas... Que gostam de viver têm nessa uma desarrumação. desarrumação. Exato, tem uma desarrumação muito própria e sentem-se bem é naquela desarrumação. Mas isso, se calhar, tem a ver com a personalidade Mas da pessoa. Mas tem a ver a com a personalidade da própria pessoa. E a okay. pessoa, se calhar, a maior parte das vezes, se formos analisar a personalidade da pessoa, são pessoas muito enérgicas muito e agora viram para a direita e depois viram para a esquerda. Okay. Portanto, não são pessoas que estão focadas. Pronto. Porquê? Porque Mas, não têm esse será? foco. Mas resol... imagina, se uma pessoa tiver essa dificuldade, resolve. Ser, ser obrigado, digamos assim, a manter as coisas arrumadas em casa? Não é assim. Se a pessoa se conseguir viver assim, ótimo. Não é? Viva como ah, assim. Portanto, Nós é que temos que nos sentir bem no, no sítio onde moramos, não é? Okay. Portanto, há pessoas com características uh, diferentes, não é? Há pessoas que comem imenso do, doces e não engordam, não é? Portanto, tem, Mas, temos que adaptar um bocadinho a pessoa à, pessoa. à casa, e casa, neste caso, a casa à pessoa. Okay. Um bocadinho por que... aí. Não sei se tem mais perguntas. Tem mais uma pergunta? Se a ruda deve estar no interior da casa ou na rua? Se possível no exterior. Eu colocaria no exterior. Sim, no porque exterior não nega... vai entrar à mesma e ficar ali na arruda. Portanto, tem que ficar na rua. Que é para na isso rua que é pode ser na entrar. varanda, pode ser à porta, okay. pode ser também um bocadinho. Há quem também faça queima ruda em casa, quase como se fosse um ah, incenso, fosse... como se fosse um incenso natural. Okay. É um incenso bom, veste, porque há muitos incensos, Joana... o cheiro é agradável? É sim, se colocarmos, por exemplo, a ruda com alfazema, já fica um cheiro agradável. Ok. Portanto, misturar essas duas, essas duas ervas é, é interessante. Joana, que queria perguntar há bocadinho é, o que é que é uma, uma divisão negativa? Hum. Não há divisões negativas, portanto, nós temos que olhar para a divisão e ver o que é, o que, é que ela tem. Okay. Podia estar desarrumada, podia estar cheia de tralha, podia estar, uh, não ter, não ter uh, luz, uhum. porque há muitas divisões também não tem luz, portanto, e lá está, é mais difícil entrar o chi, a energia. O, o chi precisa de luz? Precisa especialmente precisa uma espaço. porta, de, de espaço para entrar, pode entrar por uma janela, por uma porta, certo? Okay. Mas se tiver mais espaços para entrar, melhor será. Assim como a luz, a luz natural do dia é importantíssima. Ok, então mas o chi pode entrar pela porta? Pode entrar pela janela. E pode entrar pela janela, mas ele pode também sair pela porta e pela janela. Pode sair pela porta <risos> e pela janela. Okay. Pronto, é... durante o dia podemos criar esta dinâmica para arrejar a casa, que é importantíssimo. Okay. Pelo menos 30 minutos. Por um dia um, a casa. E... Sim, portanto, para é ser, importante é para evitar problemas de umidade, para, para tudo, manter o ar tudo. Uh, e uh, especialmente nesta fase que tentamos estar tá mais em contacto com a natureza e é por isso que eu aqui colocar alguma, alguns exemplos, pares. porque lá está, é muito importante ou, ou irmos à varanda, quem tem terraço ou jardim, para esse mesmo não contacto ter, uh... com a natureza e sentirmos um, mais saudáveis e não tão presos. E as pessoas que, infelizmente, não têm espaços exteriores, foi isso que verificaram nesta fase, sentiram-se sufocados Exatamente. e sentiram-se sufocados por isso mesmo, porque não tinham contacto com a natureza e, por isso, é importante ter a natureza dentro de casa. Mas eu penso que é por isso que nós nós temos tido tantos clientes a procurar de Plantas aqui. na, na planta. E agora não. perceberam a importância do Feng Shui em casa. Sim. E agora vão vamos... Vão percebendo o que é que podem usar também. E Mais uma, nos uma nos pergunta. Casos, temos mais uma pergunta. para aí. Mais três perguntas. Ah, três <risos> perguntas. Então, primeiro é uma falda pergunta. Se é aconselhável ter uma estante cheia de livros e outras coisas, não só, ainda há é pouco tínhamos falado Sim, com é sim. Se os livros forem para ler, no sentido de que a pessoa lê muito e o objetivo também é estimular a leitura, uhum. pode ser uma pessoa estudiosa ou um professor. Ou... Okay. E sim, acho que sim. Agora, ter os livros, só por ter os livros e não os usar. Não. não nos adianta, certo? Ok. Portanto, mas se for para criar a dinâmica de ler, de mexer no livro, mas de algum, usufruir. Tem algum caráter negativo se a pessoa não usufruir do. Não, é porque livro. é quase como se fosse um mono. Portanto, ter algo que não se usa. Para que é que temos? Ou seja, o, o ideal é. É ter aquilo que se também usa. Também eu venho que um bocadinho de um minimalismo. Não é? É, Sim. É ter só aquilo que nós realmente que não, nós usamos, usamos e é aquilo que, ideal, que usufruímos. Não estar a com coisas que depois não. Exatamente. Não usamos. Okay. Agora lá está, vai depender da pessoa. Mafalda, se ler os livros todos, pode ter uma estante em casa. <risos> pode e deve. É. Pode e deve. A Helena pergunta, como se, como se põe os peixes no quarto? Como se põe.. É põe? No... Tu então, pode-se colocar de duas maneiras. Okay. Ou pode-se colocar dentro dos armários. Ok. Certo? E com os armários Fechamos. fechados não há problema ou se colocar normalmente, podemos co cobrir com um pano, um lençol, à noite. Antes de ir para uh, a cama? Ou, sim, antes de ir para a cama, ou, ou deixá-los o, o mais uh, longe isso. da cama. Podemos até, isso inclusive, é colocar uma, um, uma escada uma deste género portanto, e colocar com um pano. Okay. Olha, uma, é uma, uma forma de... Okay. Mas, rapaz, isso se faz lembrar, agora estavas-me a me dizer isso, os filmes de terror. Porque normalmente... Ah, sim, aqueles ah, panos, tipo o monstro estapantes. ah e depois quando tu um estar, mas, ah, está o um, um monstro atrás. Pronto, portanto, aí, já não espelhos, é, aí já não dormes. Não. E depois faz me a impressão de depois ter que destapar o espelho. Portanto, é melhor para o dentro do, do armário, para mim. O, para o, mim. Não, o, o armário eu acho que se, diga, se uma pessoa que não tem espelhos em casa e que está a pensar a colocar, eu diria, ou colocar na casa de banho, não é? uhum. ou colocar numa porta lateral de um uhum. quarto que não... Ou, por exemplo, atrás da porta. Uh, okay. que às vezes há pessoas que se querem ver no quarto, não é? Uhum. Portanto, na íntegra, um, é uma forma de, de colocar Sim, um espelho. Okay. Pronto. Okay. Uh, okay. Ou então tem de tapar, mas pronto, isso acho que será a última, última opção. Okay. Porque a logística de. Por por trás, uh, por por cima da cabeceira é estranho. Ai, na cabeceira não. Não. não. <risos> que ideia, Joana. Por favor. <risos> Nem no teto. Em lado nenhum, ok. Outra pergunta. E só se fosse para, Também ler, para não dormir a noite toda, tipo, Exatamente. tipo discoteca. Olha para... <risos> lá para cima. Então, a Dina pergunta. Não, ela diz que tem um espelho na lateral da porta. Hum. E na sala a moda é pôr na parede e refletir a mesa no quarto, e, de jantar. E, está correto. Portanto, sim. E na ela sala ela de, de jantar, responder esta sim. porque ela tem aqui mais uma. Hum. Uh, portanto, na sala de jantar, como tinhas de há, há outras situações em que os peixes Sim, é bem a okay. Portanto, porquê? Porque estamos a.. Pensem sempre no poder das imagens. Portanto, ao, ao duplicarmos a comida, porque estamos a, a refletir a comida, uhum. pessoas. pessoas. Convive, mais, companhia, mais companhia, mais e aí, alegria. Aí faz sentido ter companhia na sala. Agora no quarto já. Sim, não faz. Não. Não faz. Ok. E ela muita que... gente dentro do nosso quarto não faz sentido, não muito sentido. Não faz sentido. Não. <risos> não faz sentido nenhum, não é? Não. Quer dizer, uh, para algumas pessoas pode fazer sentido, sim, para pronto. outras não, não é? Quer dizer, acaba sim, por ter tem muito movimento do... da pessoa. Uh, qualquer recipiente metálico se pode usar para pôr fruta na cozinha? Ou que recipiente? Se calhar, a pergunta. Eu acho que a pergunta é, que recipiente metálico para pôr fruta na cozinha? Ou se qualquer recipiente ah, é metálico Sim, dá... pode-se colocar um, um recipiente metálico no sentido de poder lavar, uh, por exemplo, uma taça de alumínio, se é assim que, que a pessoa está, ou de vidro, e okay. representa o vidro representa o elemento água, okay. um, e o espelho representa o elemento água também. Mas uh, eu, eu diria que fica muito, muito interessante, se for na cozinha, mais o elemento de madeira, portanto, tudo o que é saudável, madeira... Sim, é verdade, um... mas se calhar é uma coisa que não sabemos explicar, eu não sei explicar não... muito bem, mas a verdade é que... Dá o... um ar madeira... mais saudável do que o próprio metal. E sim sempre ao bem-estar. Bom, e ao bem-estar, e é isso mesmo o facto de ter -te trazido esta, esta, esta, um, esta um, caixa que permite colocar uh, esse tipo de legumes e de, de, de fruta. Okay. Um, e acho que é um pronto. Bem, mais Espera, perguntas, mais perguntas, mais nós queremos perguntas. Uh, é verdade que a cabeceira da cama deve estar virada para norte e numa direção oposta à janela? É assim? Depende. Se for, já fui, já fui. <risos> depende, Pera. porque assim, aqui nós temos que ter em a atenção várias coisas. Isto o Feng Shui é quase como se nós fôssemos... a casa, a nossa casa fosse um médico, não é? OK. Então, para cada tipo de pessoa, para cada pessoa ou para cada... há um tratamento. Exatamente, para cada tipo de pessoa há um tratamento. De uma forma geral, nós podemos até dizer que, que sim, que a cabeça para norte é benéfica. Mas agora vai depender muito de, das pessoas que lá estão okay. e de, do próprio layout do quarto. Se as pessoas ficarem com os pés virados para a porta, poderá não ser tão benéfico quanto isso. E porquê? Porque o objetivo, quando nós entramos dentro do quarto, ou quando estamos a dormir, é estarmos a ver a porta da, do, do nosso quarto. E isto é uma das regras, se calhar, uhum. uh, mais importantes, que é okay. nós termos a cabeceira da nossa cama de forma a que se veja se alguém entra ou sai. Porquê? Porque nós somos animais e a questão da segurança é muito importante. Uhum. E o facto de sabermos o que é que está a entrar e sair do quarto okay. acaba por nos tranquilizar. Certo? Sim, se não virmos a porta, a porta do quarto, o que é que nós vamos estar aparece mais em sobressalto? Que... É mais em sobressalto, então okay. a nossa cabeça está sempre um, em estado de alerta. E se nós okay. virmos a porta, acaba por haver essa, um, essa tranquilidade. A mesma coisa que a, que a, que a cama das crianças. Okay. Portanto, as crianças conseguirem ver o pai e a mãe entrar ou seja, estarem numa posição a dormir, que consigam ver. ver. Portanto, isso é uma das regras e, depois, tem a ver com se o quarto está a Norte, o quarto pode estar a Sul, as características Sim, das há, pessoas. Há quartos que não permitem, há quartos que têm duas portas ou têm três janelas. Exatamente. Ou, ou, e as próprias pessoas nós temos uma energia. Eu sou uma pessoa metal, as outras pessoas podem ter outro tipo de elemento dia acaba por haver um estudo, quase como se fosse uma uma... uma equação. É como uma se fosse forma. um ADN, por assim okay. dizer. Nós vimos o ADN da pessoa, fazemos uma análise, o check-up da pessoa e dizemos, estas pessoas é mais para aqui, outra uh, mais para outros okay. tipos de coisas. Sim, senhor Vou-te fazer aqui mais uma questão. Se tivermos representações de animais, uh -huh. estes representam os seus elementos, por exemplo, peixe-água, pássaros-ar, mamíferos-terra. Se a pessoa se lembrar desses animais como cada um representando isso, o é, é o ideal. A pessoa é que tem que associar. Por exemplo, eu posso ver uma fotografia de um cão e ter medo de cães, portanto, se calhar não é benéfico, mas se eu acho os cães muito fofinhos e gosto muito de cães, okay, é, é benéfico. É benéfico, bem. não é? Depende da, forma tem, como tem, depende da forma como a pessoa vê a imagem. Sim, ah, é, é, se é, se é, uma muito. pessoa tiver pavor de um pássaro, se calhar é melhor não ter pássaros ou simbologia do pássaro ou imagens de pássaros em casa. Mas se uma pessoa acha um pássaro lindíssimo ou uma borboleta, ou... portanto, é. É, é, tem a ver com, com aquilo ou que seja, a pessoa... Fundo, também é um bocadinho uh, intuitivo, porque é aquilo que nós, nós, quando vamos a uma loja, gostamos de uma coisa por alguma razão, tem Sim. a ver também com a nossa energia. Sim. E se aquilo tra transmite algo positivo coisa ou positiva, não? Portanto, então, o... tudo aquilo que não nos transmite algo positivo, o que é que nós devemos fazer? Não ter. Certo? Ok, exatamente. Portanto, há alguma coisa em nossa casa que não é... é às vezes não é fácil de identificar. Não é? Sim. Às vezes coisas que nos dão e que não têm nada a ver com a nossa... Ai, mas é tão chato. É chato. Mas o... é, é preferível sermos honestos con... connosco, não é? Sim. E com, com os outros. É de... aquele que nós fomos assim de lado e que vai... vamos deixando de cair sem querer. Sim, sem querer, não é? <risos> Mas eu, eu acho que a casa isso, tem que ser. A, a nossa casa tem que ser o espelho daquilo não, mas, que nós queremos. Portanto... A, ideia, a ideia do Feng Shui também é que a casa te, te, seja personalizada ou que transmita aquilo que a pessoa é. Não é? Uhum. portanto, Eu ia perguntar há, há bocadinho se, a -se, se o Feng Shui te limita muito a nível de decoração, uh, daquilo que tu podes escolher ou ter na tua casa, mas na verdade, como estavas a dizer há pouco, há muitas opções muitas se não opções usar. Estrelas. Eu consigo fazer já de uma forma. Ok já mais intuitiva, mas, mas o que é certo é que tu consegues que existe uma, uma multiplicidade de tecidos, de papéis de parede, de tudo, uhum. que tu podes usar fa fazendo este balance, de, okay. uh, este contraponto de equilíbrio dos vários elementos para tu te sentires bem na tua casa okay. e com essa energia. Os tecidos, estávamos a falar das texturas também é muito importante. Por exemplo, o... não sei se no papel isso faz alguma diferença Tu tens textura. No papel. A textura é ótima. Aliás, o próprio papel, se tu reparas todas as casas que têm papel de preto, traz-te conforto, certo? Sim, é verdade. É mais que essa que é essa casa. Portanto, um, colocar um papel versus uma pintar a parede, portanto, por si é só. A parede parece sempre fria, não é? Fria, exatamente, porquê? Porque a textura faz-nos essa... cria-nos essa, essa sensação. sensação. E a mesma coisa com que a questão dos tapetes, não é se tivermos um, um chão de, de mármore, se colocarmos um tapete, automaticamente uhum. traz-nos uma as, energia de mais de conforto, de, de, as cortinas, de segurança. Os, eu, eu, eu, as cortinas, por exemplo, uma casa que não tenha cortinas, para mim, é muito estranha. Uhum. Não me sinto nada bem numa casa, não, não consigo perceber quem não Porque gosta tecido, de cortinas. o tecido... Hum, é isso, traz esse... Esse conforto. Esse conforto, abafa um bocadinho. Mais Mas daqui outra questão da misé, as velas são positivas em casa? São positivas em casa. É assim, primeiro, devemos usar mais velas, se possível, que sejam de cera da balha, mais naturais, mais naturais possíveis. No entanto, podemos colocar na sala, especialmente estas, a quantidade de pessoas que andam com uma, uma grande carga de ansiedade e pretendem ficar mais calmas antes de dormir, é fazer este exercício de colocar velas na sala, portanto, quase como se reduzíssemos a a luz, para para, começar, para começarmos a, a interiorizar que vamos dormir, portanto, para não estarmos tão ativos, para quando chegarmos à altura do quarto, que até também podemos colocar umas velas, portanto, se, irmos assim já num pré, já um num pré-sono. Pré <risos> Portanto, é, é muito importante, em vez de colocar uh, muita luz, reduzir a tonalidade da, uhum. uh, neste caso a luminosidade da sala, acaba por ser acolhedor. E, e faz também, às vezes também jantar à luz das velas? Pois é. Sim senhor, eu já tenho. tenho saudades, eu, achava, eu quando era miúda, achava um terror, sempre faltava a luz eu, eu também queria explicar pânico. isto. Sim, eu sei que tu queres dia eu, eu queria fazer uma pergunta. Ó, ótimo. E peraí, então pera, pera, pera. Uh, a planta Espada de São Jorge, espalhada pelas divisões, traz bom karma? Eu diria que a Espada de São Jorge uh, deve ser usado pelas pessoas, uh, se possível, uh, que, que saibam onde colocar. Com a Espada de São Jorge é quase como se estivéssemos a fazer uma acupuntura à casa. Ou seja, há sítios específicos se, para colocar uma espada de São Jorge. Ok. Portanto, não é colocar assim. Mas pode balada. Pronto. Ok. À porta de casa é ótimo colocarmos a espada de São Jorge. Uhum. Ou numa varanda, terraço. E para situações específicas, dentro de casa. Ok? Portanto, okay. não é aquele tipo de planta... Porquê? Então, Porque se tu olhares para uma espada de São Jorge... O que é que é? Por acaso, não sei como é que é uma espada se de São Jorge. Si mesmo uma espada, portanto, é, um, okay. é, é, é vertical uhum. é, e tem assim tipo um, uns picos. Um, é, é tipo uma espada okay. e acaba por ser agressiva. Okay. E, e se nós olharmos, tudo o que é agressivo não deve ser colocado em casa, certo? Ok, portanto, fica na rua que é para atacar as energias más. espada de São Jorge para atacar... É Mas, o objetivo assim. é que é quase como se, como se houvesse algo uh, simbolicamente não é? a, um a, a, a proteger-nos. Ok. Espera aí, tenho aqui mais, mais uma pergunta. Mais? Não sei se vai dar para fazer a minha. Oi? E os meus alunos não fazem perguntas porque Já fiz eu, eu não sei se está <risos> algum destes <risos> é um alunos. Alunos, fazem perguntas. <risos> a Sónia Monteiro pergunta. Sónia Monteiro. A Planta ah, desculpa, esta foi a pergunta. Foi. A Teresa Borralha que pergunta que coisa ah. é que devemos ter na cozinha. Ah, muito importante. bem, Teresa. Boa pergunta, Teresa. Boa. A é minha aluna. <risos> ok. Bom, os alunos têm as ervas Para ter na cozinha, ótimo, é, é, ervas aromáticas, verde. lá está, verde. verde. verde. Também podemos ter, ter alfazema, também importante. Porquê? Hum. Porque a alfazema, a questão do, do, do alfa no dos cheiros. cheiros, não é? Mas ela uh, pergunta aqui as cores que cores e as é que cores ser? Uh, Porque é assim: tudo o que seja mais pó verde uhum. acaba por ser mais benéfico. Porque normalmente não há Acho muitas bem. plantas uh, um, ou, ou muita cor verde dentro da cozinha, porque as cozinhas normalmente são muito madeira, mas há muitas brancas, brancos, cinzentas, portanto, e acaba por trazer-se um bocadinho da natureza para dentro da, okay. da cozinha. Os verdes, uh, os tons de madeira, se calhar, ou São, mais são madeiras, é, é, é fantástico. Tudo o que tenha a mais a ver com hum, ervas aromáticas, alfazema, hum, sim, super benéfico. Se, quiser, se quisermos colocar, por exemplo, no varandim da, da janela da cozinha, poderemos colocar umas plantas uma sim, mais, mais coloridas, portanto, okay. uma planta da época. Hum, Mas, por exemplo, pintar uma, uma parede vermelha na cozinha, ou de amarela ou de não. azul, não é boa ideia. Então, o que é que essas... Não, não, o vermelho não, já sei, o amarelo, ah, o amarelo. Tu já andaste não. ali umas coisas minhas. O amarelo e o vermelho não. Sim, amarelo e vermelho que é, que é, que é o, o, o, amarelo. o amarelo, portanto, mais fome e o vermelho comer mais rápido. Pois, portanto, nada disso. Nada. Portanto, Aqui, há pessoas que, pode ser, que podem querer amarelo porque, porque Sim, por porque exemplo, crianças okay. que, que comem com muito mal ou com muita dificuldade de comer, colocar um prato amarelo. Não é usar, colocar, ou seja, usar, usar um, apontamentos um, ou... Um, por exemplo, um... Uma base de, de, de mesa, um separador. Eu, de que eu queria. Agora fiz aqui um Ufa, ponto. Chegar, ah, ah, eu. Então, eu faltava falar da base. Cortiça. Super natureza. Super. Mega. Isso super português. Isso super português. Vamos. Uh, uh, vamos usar produtos portugueses. E a cortiça. Isto é o do-it-yourself em casa. Okay. Isto aqui é um, um rolo que se compra aqui também no Lourdes. Podemos facilmente utilizar para fazer separadores um, individuais, para, fazer individuais para, para forrar caixas para forrar ou... caixas mas eu acho a ideia de, de, de separadores uh, neste caso individuais de, de comida uhum. uma ideia tão muito gira uh, e super simples, e super é, super cortar simples e já está. é cortar e já está e, e traz assim um bocadinho de natureza podemos usar os pratos mais cobridos ou não ah. e fica uma ideia muito até mesmo Hoje em dia, agora, para quem tem terraços ou jardins e comer lá fora, poder usar estes individuais Mas, fica isso. muito giro. Sim, senhora. E poder colocar os miúdos a fazer a os individuais e a e fazer, cortar e a fazer estes. Que é super fácil. Fácil. Até uma criança consegue e fazer. E até pode-se pintar, se quiser, ou colocar o um nome. Ou, exatamente. Portanto, o nome, o nome para cada, cada individual. Um... individual. Sim. Fazer um desenho um sol ou mais que cor... fica tão giro. Pronto, já podem começar hoje a fazer. Oh, Tenho aqui não, mais uma não... questão. Eu sei que estamos com o tempo já... Já estamos quase Até, a falar. Deixa-me só ver se há aqui mais uma questão. Uh, o Feng Shui funciona mais em função da mente da pessoa ou em função das energias geotérmicas e pontos cardeais? E podemos compensar isso com plantas? Uma pergunta super difícil para o final. Hum. <risos> é sim, Muito o complexo. Feng Shui funciona independentemente se nós acreditamos ou não acreditamos. Isto é o poder da mente também, okay. um bocadinho a funcionar. Uh, hoje em dia vimos grandes empresas a nível mundial uhum. usarem o Feng Shui Uh, na sua prática, nos, nos escritórios, estou a falar uhum. de uma British Airlines, estou a falar de, uh, de uma body shop, estou a falar de, de grandes empresas, não é também, Porque para quê? Para harmonizar os espaços e, e explora... funciona independentemente da pessoa acreditar, acreditar ou, não. ou não, e, e as, as grandes empresas colocarem os objetivos dos colaboradores e do atingimento, uhum. uh, para quê? Para que haja quase como que um marco de, do objetivo. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, queremos chegar aos 10. 55 kg, okay. por exemplo, alguém quer aos 60 quilos. Portanto, é um marco, porque uhum. é? okay. temos uma meta. E nós quando temos metas, quando temos objetivos, uhum. é muito é mais, mais fácil. fácil chegar a alcançar certo? Pessoal. Portanto, e é por isso que eu digo, que se alguém se sente mal no, numa fotografia, não colocar dentro de casa. Colocar só Sim. fotografias que estamos que bem. Estamos bem. É como os nossos amigos que publicam fotografias nossas no Facebook. E depois e nós, nós, nós assim, assim, e ficamos assim, ficamos tristes. ficamos, por favor, o que é que publicaste aquela? Não, é uma pessoa que quando vê uma fotografia triste claro. e há bocadinho Sim, a questão mas... do espelho. Se nós chegamos a casa, não é? E não gostamos, cansados. Não, cansados, ao final do dia e a primeira coisa que vimos é a nossa imagem projetada, cansada. Não é positivo. Não é? Mas se sairmos de casa ainda estamos arranjados com o cabelo como deve ser, é a última imagem que, que vimos depois. Não. É. Eu no outro dia estava a dar esse exemplo. Não? No Instagram, uma pessoa, porque realmente é, é, é, é a, imagem a imagem que fica que nós... gravada na nossa mente. Exatamente. E é um bocado por aí uh, que, que devemos de, de refletir tudo aquilo que queremos e que usamos uhum. na nossa casa para vivermos a vida com que sempre sonhamos. Exatamente. Banda, muito obrigado. Uh, só para. Uh, nós não conseguimos responder a tudo. Realmente há muitas questões uh, uh, que também são muito mais complexas do que não podemos desenvolver aqui, claro. Cada caso é um caso. Uh, há muitos cálculos. Eu já vi ali uma coisa super estranha. Tenho aqui o meu calendário. Um... Vejam só o tamanho deste calendário para perceberem, para terem uma noção da complicação. Mais, mais aquela bolsa, portanto fizeram uma coisa à séria. Peçam uma consulta à Banda Boa Vida para vos ajudar aí em casa. Eu vou também responder nas minhas redes Sim, sociais, as, no meu Facebook, no meu Instagram. Que não, que não uh, banda Boa Vida é fácil. Uh, vamos responder no final, portanto não se preocupem que até, até segunda-feira vamos responder. Uh, todos os produtos que utilizamos no workshop vão estar na, na, no site. E restam... Esta... Obrigada. Agradecer pelos Obrigado por terem estado todos aí connosco. Obrigada. Obrigado pelos elogios, pela vossa participação, pelas perguntas. Muito obrigada, obrigada Banda, eu. por teres vindo. Obrigada. E resta-me despedir-me de vocês. Uh, Prometer-vos que no próximo sábado estamos cá com um tema muito especial para os pequeninos, que vem aí o Dia da Criança. E vamos ter connosco outra vez a Elizabeth Vila Sousa, portanto não percam, estejam aí. E pronto, espero que estejam inspirados para mudar a vossa casa e que seja muito mais feliz. E a vossa vida! Obrigada, beijinhos, até sábado!